Fala Leo, aqui é a Paula Tavares e hoje nós vamos aprender a fazer um square clássico. Eu falo clássico porque é o mais comum no mundo do crochê e todo mundo sabe fazer. Só que esse formato eu vou deixar um super desafio no final, porque eu acredito que qualquer aprendizado com desafio faz com que a gente busque desenvolver mais o conhecimento. Então, na última etapa desse square você vai fazer sozinha. E eu tenho certeza que você vai sair daqui preparada. Só que existem diversos formatos de square, né? E eu vou te apresentar alguns nesse vídeo. Olha esse formato. E esse? E esse? E esse formato aqui? Todos esses formatos, gente, é square, ok? Se você quer uma playlist só de formatos de square, coloca aqui que eu vou estar produzindo para você. Então, vamos aprender a fazer esse... Vem comigo. Para iniciar, você vai fazer uma laçada. Dessa forma. E vai fazer cinco pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Depois que você fizer essa correntinha com cinco pontos, no primeiro ponto, você vai fazer aqui um ponto baixo, Ok? E vai subir aqui, uma, duas, três correntinhas, certo? E depois, dentro desse círculo que você criou, você vai fazer quatro pontos altos aqui dentro. Esse ponto aqui, gente, a tensão do ponto é bem justa, tá bom? Bem curtinho. Então, o ponto alto, ele vai ficar assim... Meio que médio, não um ponto tão grande. E vai ficar assim. Depois você vai fazer duas correntinhas dessa forma e repetir essa mesma sequência, ok? É só repetir. Eu já fiz aqui a sequência pra adiantar e ficou assim, ó. Só que eu vou fazer com você o fechamento após ter feito duas correntes. Fiz uma e faço a segunda, e aqui, ó, nesse terceiro ponto, que é o ponto da correntinha que a gente fez o primeiro, eu vou fazer essa laçada. Com essa laçada, eu vou puxar aqui, ó, essa linha dessa forma, passando ela aqui, e depois, pelo avesso do trabalho, eu vou pegar essa linha novamente. Dessa forma. Assim. OK? E como é que a gente vai construir o próximo trabalho aqui? Vou deixar esse pedaço de linha pra gente fazer o acabamento junto. Prontinho, vamos lá. Pra fazer essa próxima aqui, eu vou puxar essa linha dessa forma, assim. E esse fio aqui, que é o outro pedaço, vai ficar aqui, certo? Eu vou deixar aqui de fio em 5 centímetros. Presta muita atenção nesse acabamento. É o meu acabamento e dá super certo. Eu puxo aqui, ó faço uma corrente. Nessa segunda corrente, eu faço com esse fio que ficou aqui. Só que eu não passo esse fio todo. Eu só passo um pouquinho. Faço uma laçada. E a próxima corrente, que é a terceira, eu faço com o fio que eu tô construindo. Então, agora aqui, eu vou fazer três pontos altos. Dessa forma. E vai se repetir o processo. Na verdade, não é três. Eu falei três, mas é quatro pontos altos, depois eu faço uma, duas correntes e novamente quatro pontos altos, ok? Esse é, esse formato aqui ele vai se repetir em cada quina dessa daqui que você construiu e colocou duas correntinhas, tá certo? Então vai se repetir esse processo todo. Fiz aqui o terceiro ponto alto, estou fazendo o quarto ponto alto e depois aqui eu vou fazer mais uma sequência dessa que eu construí aqui nesse espaço e você vai repetir até chegar nessa ponta. Eu adiantei o trabalho para mostrar você como vai ser o fechamento feito aqui o último ponto dessa sequência aqui do leque, a gente chama de leque, é muito conhecido nesse tipo de trabalho aqui, que é o square clássico. Essa parte aqui conhecida como leque, tá bom? Então, é um leque formado quatro pontos altos dividido por duas correntes. Quando eu chego aqui no meu último ponto daquela primeira sequência de correntes que eu construí, eu vou pegar e vou puxar aqui fazendo uma laçada e depois eu vou fazer novamente uma corrente e vou puxar. Na verdade, essa linha aqui, por ter finalizado aqui, a gente vai pegar pelo avesso do trabalho. Vamos abrir essa linha aqui, dividindo no meio. E vamos puxar e vai ficar com dois pedaços de linha. E você vai dar um nó bem dado aqui. E depois você vai cortar e vamos iniciar agora mais uma etapa dessa carreira. Nessa sequência, a gente vai pegar o meio do leque, vamos fazer uma laçada aqui e vamos pegar uma correntinha, lembra? Com esse fio aqui, a segunda e a terceira com o fio normal que a gente tá construindo. E depois, nós vamos construir esse leque com quatro pontos altos juntos, dividido por duas correntinhas. E assim por diante, até chegar na outra ponta. Fiz quatro, vou dividir uma, duas correntinhas e depois vou fazer quatro novamente, certo? Vou repetir todo esse processo até o fechamento. Agora, eu quero que você observe algo. Quando a gente for preenchendo esses espaços, esse square vai crescer, certo? Então, quando ele cresce, você vai preencher novos espaços. Então, aqui, ó, onde eu construí, você vai colocar depois quatro pontos altos, como esse daqui, ó, certo? Então, ó, perceba, criou-se um espaço aqui, esse espaço será preenchido por quatro pontos altos. E assim você pode dar um aumento no seu square. Eu vou concluir essa etapa fazendo o um fechamento conforme você já aprendeu, é, vendo esse daqui, certo? Depois que eu fiz fechar esse daqui, nós vamos construir a última etapa, que vocês já viram aí como é feito, é só dar sequência, não tem segredo, vou continuar aqui, olha nesse espaço, quatro pontos altos, aqui, sempre aqui é quatro, tá bom? E vou depois colocar um lequezinho aqui no meio. Geralmente, nesse tipo de square, a gente dá o um nome clássico, né? Que é o square clássico. Nessa parte, como leque, tá bom? Formou um leque. E eu vou dar continuidade aqui, gente. Minha linha embolou toda, porque meu cachorro embolou a linha. Eu tô com a linha toda embolada aqui. Mas, vou aqui me... Esforçar para entregar esse conteúdo para vocês. Então, duas. E assim eu vou fazer essa sequência de leque que você já sabe até concluir. Finalizei. Agora eu vou pegar o último ponto, né? Vou passar a minha linha aqui, ó, dessa forma. Puxo aqui. Vou cortar e vou fazer a mesma sequência, certo, gente? Pego aqui pelo por trás. Desse trabalho, abro esse fio, divido em dois e amarro. Essa é a forma que eu encontro, fica bem justo e não tem problema nenhum. Desse se abrir dessa forma, e eu venho e corto a próxima etapa que você vai construir. E eu vou deixar esse desafio para você, porque eu gosto muito de desafiar vocês a fazer, mesmo sem assim, uma aula aqui. É você construir toda essa etapa. É a mesma sequência. Vou explicar. Nos espaços que foram deixados agora, você vai colocar a mesma sequência e assim por diante. Certo? Se você fizer, depois comenta aqui que eu quero ver você se desafiando a fazer essa parte sozinha. A finalização é a mesma coisa, não tem segredo. E se você gostou dessas orientações para fazer esse square clássico, deixa sua curtida, se inscreva no canal e até a próxima. E aí, gostaram? Não esquece de deixar minha curtida. Não esquece de se inscrever no canal e maratonar todos os conteúdos. Esse squad gente que eu estou fazendo é para produzir um lindo vestido e breve vou estar mostrando aqui também o um tutorial, o um vlogzinho de como eu produzir esse vestido, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.